Não acredito que estou vendo, o que cedeu? Não, 99 dias, eu tava aqui e falei que é hora de desenhar. Naruto. Só rabiscar sem esboço. É tá o nosso desafio. Olá, eu sou o assistente digital do canal Brush Rush. E momento da live foi selecionado para ganhar um destaque aqui no YouTube. Hoje, o Guilherme vai passar vergonha no papel e mostrar as suas dificuldades e uma dica sobre perspectiva para desenhar personagens. Confira! Brush Rush! Rush. Gara. Bom, um personagem que eu sei desenhar de cabeça é o Cancro, né? O Gara. Eu lembro muito mal da roupa dele. Eu lembro muito mal do menino todo, né? Eu queria muito fazer tipo uma, uma perspectiva bem top nesse boneco. Então eu vou começar pelo, pela, pela virilha dele. Já não tô conseguindo fazer o que eu queria aqui já. Eu já, eu já comecei errado. O moleque quase não tinha sobrancelha, né? Ah! <risos> não deu certo. Ele tinha um... um preguedef aqui assim, ó. Vamos fazer uma mãozinha pra ele aqui. Esse dedo também não ficou muito legal, não. Ele, ele, usava, na, ele usava na cintura, bandana, usava na perna? Era na coxa, não era? Eu, eu tenho a impressão que era na perna. Era nessa faixa aqui? Caramba. Ficava onde? Aqui no meio, assim, que nem um... Eu, eu não lembro, não. E aqui tinha um, tinha um canji de amor. Que é muito mais facilmente desenhado como um coraçãozinho, né? Acho que tinha uma camiseta preta em cima disso, né? E aí embaixo tinha isso daqui Não lembro a roupa do gato Sabe, gente, então, ó, o que eu queria... Qual que é o paralelo que eu quero fazer com vocês aqui Pra ver se eu consigo meio que trazer Esses dois desenhos em especial, né? É, que a gente fez aqui do... do Naruto Tipo, esse garazinho aqui e esse uh, temário aqui, né? O, o que. O que faz é a estrutura corporal, né? Esse que é o, o negócio. É, é como que a gente tá coordenando o fluxo disso tudo pra fazer sentido. Quer saber? Eu quero refazer esse garoto agora que a gente fez esse, esse estudo aqui. Tem, tem, tem outros princípios que estão batendo na minha cabeça. É. Tipo, como a gente fez esse escoço aqui desse, desse braço dele, como que a gente fez o desse, sabe? Você não podia aqui ter aquela divisão, sabe? Uma parte bem maior, e aí outra menorzinha. E aqui a gente fazia a mão dele, sabe? Uma coisa que eu tava querendo, a, a, o que eu queria nessa imagem originalmente era, na verdade, o, um ângulo de câmera bem baixo, e aí puxar umas verticalzonas muito, muito top, assim. E ter o, a parte do pé dele, talvez. Talvez aqui assim, ó. Um pé aqui. Outro pé pra cá. E a gente poder fazer essa. É, esse joelho bem aqui assim, ó. No caso tinha que ser até um pouco mais alto. Sabe? Acho que é tão mais fácil com as linhas. <risos> era, muito, era muito isso daqui que eu queria aqui, saca? Mas eu não consegui aplicar isso sem fazer as linhas guia primeiro. Isso é o que o senhor Kim Jun Jun Ji Ji O senhor Kim, Kim Top Foda Deus do Desenho? O que ele faz de cabeça é isso. Ele consegue imaginar essas relações de grid e perspectiva né, ele consegue aplicar isso daqui de cabeça já Eu vejo que quando eu não, quando eu não tenho recurso de esboço eu, eu faço meio que um negócio padrão Eu não consigo aplicar isso nisso Então não é tanto uma questão de saber fazer é, é, eu, tô, eu tô tentando refletir sobre o que, que tudo isso significa E eu ainda não sei Então, o negócio dele era tipo um E do avesso, um E pro outro lado. Sabe que isso aqui é uma cena tão mais interessante do que essa? Visualmente, né? É porque a gente tem perspectiva aplicada a personagem aqui. Então, a gente tem uma linha do horizonte. A gente tem uma, um, um sentido pra qual todas essas coisas estão indo na, na, em perspectiva, né? Só que eu meio que preciso setar esse ambiente primeiro, e aí depois fazer isso. Então, eu fico, eu fico pensando... Eu acho que esse é o maior triunfo do Kim em si. É conseguir aplicar qual, qualquer nível de perspectiva. <risos> aplicada a personagem. É muito interessante. Hmm. Nossa, eu tenho que dar essa usada logo de perspectiva. O pessoal fala, ah, perspectiva é coisa pra fazer cenário. Não é. Perspectiva é... É começar a desenhar uma câmera Tem uma altura, tem um ângulo Ao invés de desenhar um boneco Isso aqui é desenhar o, o personagem Isso daqui é desenhar o ângulo Em que o personagem é observado <risos> Guilherme, ainda não entendi Essa coisa de visão da câmera Miguel, eu vou explicar pra você Aqui nesse negócio Com do, duas imagens que são as clássicas Pra falar isso, eu vou desenhar aqui ó Aquela coisa básica Que é o que? É um é uma sala, é a sala do Dragon Ball para treinar lá. Você tem uma linha do horizonte. E nessa linha do horizonte, vamos colocar aqui um boneco. Ele vai estar tá aqui em pé, ó. É o boneco que fica na, na fila do banheiro, né? Na porta do banheiro. Se eu quisesse fazer um boneco mais próximo da gente, como é que eu faria? O que, que teria que acontecer com uma pessoinha que, ao invés de estar tá aqui, ele tá mais para frente? O que, que vai acontecer com ele, com essa pessoa mais para frente? Faz maior. A gente vai fazer ele maior. Mas a gente vai fazer ele maior como? Se a gente só fizer ele na mesma altura e deixar ele maiorzão assim, vai funcionar. Mais pra baixo também. mas pra baixo? Por que, que a gente tem que mover ele mais pra baixo? Porque olha só, se a gente for imaginar esse cara como se ele tivesse em uma linha no chão, e a gente tá fazendo essa linha no chão aqui assim, ó. Se eu quisesse mover ele um pouco pra frente, ele teria que vir um pouco pra cá, né? Então se eu tivesse um outro cara na frente dele... Talvez eu pudesse fazer ele com o pé aqui Mas e agora, Guilherme? Como é que eu faço a cabeça dele? Ora, veja bem A cabeça dele também vai estar tá mais ou menos para cá Então, se fosse para fazer um cara tipo aqui A cabeça dele tinha que estar tá batendo aqui E o corpo dele tinha que estar tá batendo aqui E o resto da galera? O resto da galera também teria que estar tá Seguindo esse negócio Certo? Então ele está ele crescendo para cima e está crescendo para baixo o que que é essa altura? O que que é essa linha do horizonte? É a altura da nossa câmera, é, é, é, é de onde a gente tá olhando. Então nessa cena aqui, Greg, você quer me dizer que a nossa câmera tá na altura do umbigo do cara? Tá. Como é que seria a altura da câmera se a gente tivesse na altura da cabeça, fosse uma pessoa igual a gente? E se a gente fosse um desses carinhas, né? Então se fosse assim, vamos supor que a linha do horizonte tá aqui agora, e aqui tá a cabeça de um cara, e aqui tá o, o, o corpinho dele. bom, Guilherme. Então vamos fazer uma linha do horizonte aqui, um, um ponto de fuga qualquer aqui, e vamos puxar uma linha pra cá de novo. E agora, se eu quisesse fazer uma pessoa pra trás dele, eu far... ele estaria maior pra cima, pra baixo, menor pra... Estaria igual, né? A cabeça dele estaria mais ou menos aqui também. Mas é a altura dos bracinhos também estaria seguindo uma linha que vai até lá, né? Então a gente saberia que todos os bracinhos estão aqui. Então, se você tem uma fila de pessoas... Certo? As cabeças aqui agora estão todo mundo alinhado nessa linha da perspectiva aqui. Então eles estão só meio que crescendo para baixo aqui agora Por quê? Porque a altura da câmera tá diferente A altura da câmera muda o jeito que as coisas ficam Então aquele sofá que aquele cara tava sentado Olha aqui, ó, o sofá que o cara tá sentado Por que que eu sei que a, que a câmera não tá na altura do assento que ele tá sentado? Então, se tá aqui, ó O sofá tivesse aqui E, o, e a gente tivesse na mesma altura do banco do sofá O que que a gente ia ver? O banco ia ser uma linha né? A parte que senta do sofá ia ser uma linha. E por que que o banco tá fazendo um pouco assim, ó? Né? Bom, aqui no caso não ia ter nada, né? Essa linha daqui ia estar tá, ia tá reta. E a gente ia ver a parte de trás dele aqui assim. E a gente ia ver a parte dele aqui assim, ó. Certo? Vamos, vamos subir na nossa câmera. Nossa câmera agora vai estar tá, tipo mais alta. Então, essa linha aqui do sofá, agora ela vai estar tá aqui. Putz. Tá. A gente vai ter que ter um ponto de fuga aqui, que vai puxar esse sofá para lá. E a gente vai ter uma coisa que vai acontecer assim. Pô, agora eu quero pôr um tapete no chão desse sofá. Você vai ter que botar ele seguindo essa, essa ideia para cá. Eu quero botar uma mesa nessa nesse quarto. A gente vai fazer perspectiva para cá. Esse é o perspectiva básica, gente. Perspectiva é a altura de câmera e como que os objetos ficam dependendo da altura que essa câmera tá também. Esse é o ponto mais relevante sobre perspectiva na minha cabeça, que ninguém lembra de falar. Esses exemplos aqui, o Loomis desenhou várias vezes nos, nos livros deles aí, né? O, o senhor Andrew... Lumes, ele tem essa, essa mesma imagem aqui, só que desenhado com corpinhos melhores, mais bonitos do que esses. Então, pra você desenhar um cara que tá sentado, por que que eu tô vendo a parte de cima do pé dele aqui, né? Porque a minha cabeça tá mais alta, né? Então aqui tem outra coisa que é o esquema das elipses, né? Que vocês já, já me viram falar que nem não sei o que. Se eu fosse fazer uma pilastra aqui, se você tem uma pilastra aqui assim, ó, brrrr, como é que e agora a gente vai fazer listras de fora a fora nela. Essas listras vão estar tá retas assim? Não pode ser, né? Ela vai estar tá reta só no ângulo que tá bem de frente com a sua cara. Quando ele começa a subir, essas diagonais aqui vão ficar cada vez mais proeminentes e para baixo também, isso daqui vai ficar cada vez mais assim. Então, a altura que uma coisa tá no seu olho faz toda a diferença. Quando você vai fazer um boneco, tipo esse, e a altura tá no meio da cintura dele, esse aqui é a tal da lata de sardinha, que na verdade é um negócio de atum, né? Se a gente for fazer um personagem, esse personagem tá em pé, e a altura da nossa câmera tá aqui, e aqui vai dar com a cintura dele, o peito dele, o olho dele, a cara dele, tudo tem que estar tá mais ou menos que seguindo essas elipses, né? Lógico, dependendo do quanto que elas estão alinhadas né? Se esse braço estiver alinhado pra gente aqui As elipses vão estar de outro jeito Se esse aqui estiver pra cá, aqui a gente vai começar a ver isso Então o relógio que tá nesse cara Tem que ter uma curva assim E, o... e a manga da roupa dele Tem que ter uma curva pra cima <risos> Certo? E o cinto que tem na, na cintura dele aqui ó Vai ter que estar tá um pouco para baixo E as pernas desse boneco, Gui? As pernas desse boneco a gente vai ter que também Seguir elas Pensando nesse treco. E se, e se fosse fazer um chão nesse cara? E o pé dele estivesse aqui? A gente ia poder imaginar uma relação aqui com um ponto de fuga lá na PQP pra fazer esse negócio. Mesmo coisa que se ele estivesse num ambiente fechado, tivesse um teto lá em cima. Saca? Então, perspectiva não é um negócio pra você desenhar cenário. É um negócio pra você desenhar pessoas em um... Com... O que é perspectiva? É tem alguém olhando <risos> É a minha perspectiva Ou a sua perspectiva Ou aquela perspectiva Perspectiva é só a forma como a gente vê O mesmo objeto Esse mesmo cara aqui pode ser desenhado de um milhão De maneira diferente E o que vai determinar demais isso É a perspectiva de quem vê né? Perspectiva não é coisa Que você aprende porque você quer aprender cenário Certo? O quanto que isso tá me influenciando aqui nesse cara, ó Eu dei um exemplo para vocês Né? Essa... Essa parte da coxa dele aqui A gente podia imaginar ela aqui E isso daqui como se fosse um objeto sólido vindo para cá, ó Certo? Então aqui tem alguma... Alguma tendência de perspectiva acontecendo aqui nesse cara Então quando a gente... Se a gente fosse iluminar ele A gente ia ter um negócio mais ou menos assim Desse lado então tudo isso tá mais ou menos que passando na minha cabeça Quando a gente tá fazendo um boneco desse Quando eu consigo organizar e planejar O rascunho dá para ficar um negócio assim Quando eu não consigo pensar no rascunho primeiro Vai sair uma pose que é meio, é meio tipo Ela tá tentando Mas a relação entre os membros Eu não consigo pensar nelas enquanto eu tô fazendo Eu acho que é... Então tipo, por que, que esse joelho tá alinhado com esse? Né? Aqui tem uma, tem uma relação de perspectiva aqui Aqui tá mais reto, aqui tá mais pra cá. Aqui, então, tipo, até tem uma tentativa aqui, sabe? Tem uma tentativa aqui. Só que não, não fica interessante ah, o tanto quanto dá pra fazer quando você esboça, né? Quando você para pra pensar em, em qual que vai ser a altura da câmera, como é que você vai fazer esse negócio.